Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa disciplina de análise computacional de imagens. E nessa aula 10, nós vamos falar como que a gente consegue preparar um banco de imagens é, para ficar do jeito certinho para a gente fazer o treinamento das redes neurais convolucionais do tipo mask rcnn Então, nessa aula 10, nós vamos dividir 10A, 10B, 10C... Né? É, subdividindo aí em vários passos necessários para o entendimento em relação a essa composição aí do banco de imagens. É, então, vai acompanhar no canal aí, se inscreva para vocês receber a notificação das, nossas, das próximas aulas e até a próxima aula.